Nesta primeira linha vamos apostar na dezena 01, acreditando que ela saia, já que não saiu no último concurso. Ela interrompeu aquele padrão de sair em um concurso e falhar no seguinte, mas é uma dezena forte para esse concurso. Ainda nessa linha vamos apostar na dezena 03, que vem de uma sequência muito boa, na dezena 04 que saiu no último concurso e deve estar saindo novamente. E ainda nessa linha vamos apostar na dezena 05, ela que também foi sorteada no último concurso e ainda continua sendo uma dezena forte. A única dezena dessa linha que deixamos de fora foi novamente a dezena 02, que vem saindo a 5 concursos. Por isso estamos acreditando em uma falha, pois se olharmos nos últimos 20 concursos, vemos que ela jamais saiu tantas vezes seguidas e deve ficar de fora do concurso 1962. Agora a analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Nessa linha, nossas escolhidas foram as dezenas 06, 08 e 10. A dezena 06, sempre que ficou dois concursos de fora, costumou sair no concurso seguinte, então como ela está na fila a dois concursos, vamos apostar nela. A dezena 08, já está a três concursos sem ser sorteada, se olharmos os concursos passados, sempre que ela ficou três jogos de fora saiu no quarto, então vamos confiar nesse padrão. E ainda vamos seguir acreditando na dezena 10 para esta linha, se a gente observar os concursos passados ela tem uma alta frequência, e como ela já está a dois concursos de fora, deve ser uma boa aposta.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 A dezena 09 a alguns concursos estava muito forte, não acredito que seja má ideia acreditar nela, porém entre a dezena 09 e a 10, acredito que a dezena 10 tenha mais força. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos continuar apostando nessa linha nas dezenas 11, 14 e 15 assim como no concurso passado. A dezena 11 pode retomar seus bons momentos, saindo nesse concurso. A dezena 14 saiu no último concurso e deve sair novamente. E a dezena 15, saiu 4 vezes seguidas nos concursos acima, então vamos apostar que ela saia novamente para esse concurso. Tiramos de nosso jogo então, a dezena 12 e a dezena 13. A dezena 12 já saiu 4 vezes seguidas, não é seu padrão sair tantas vezes seguidas então vamos apostar em sua falha. E a dezena 13 saiu 3 vezes seguidas, mas se a gente olhar nos últimos 20 concursos ela jamais saiu 4 vezes seguidas então vamos apostar que ela não saia no concurso 1962. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20.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 E ainda vamos apostar na dezena 19, que saiu no último concurso e tem muita chance de sair novamente, então excluímos nessa linha as dezenas 17 e a dezena 20 que devem falhar. A dezena 17 sempre se mostra bem ausente, e olhando os últimos 20 concursos, não consigo perceber nenhum padrão que ela seja uma dezena forte para esse concurso. Deixamos também a dezena 20 de fora, pois já vem de uma sequência muito grande que deve ser interrompida nesse concurso. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Sobraram apenas duas dezenas para escolhermos para dar nosso palpite de 15 dezenas. Então vamos apostar novamente nas dezenas 22 e 23. Vamos apostar nelas, pois são as dezenas mais fortes dessa linha de acordo com os últimos 20 jogos, já saíram em praticamente 70% dos jogos anteriores, então como só temos duas dezenas para essa linha, vamos apostar nelas. Deixando assim de fora de nossos jogos as dezenas 21, 24 e 25.